Suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no Portal dos Créditos. Use o cupom de desconto Gordinho Clash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br. Ei, hey, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, senhoras e senhores, em comemoração ao retorno do canal Gordinho Clash, eu tô aqui em parceria com o Portal dos Créditos para fazer o que? Aquilo que vocês mais gostam que é da literalmente gemas grátis para vocês então antes de, de, de a gente começar a falar sobre esse sorteio como é que vai funcionar eu queria pedir encarecidamente para você deixar é que o seu gostei porque a quantidade de gemas que vão ser sorteadas vai depender da quantidade de gostei que esse vídeo tiver ok então eu vou deixar na descrição tudo detalhado mas eu já vou falar aqui pra vocês alguns alguns detalhes outra coisa que eu queria pedir para vocês é conferir se vocês estão inscritos no canal e caso estiverem, clica no sininho para você receber as notificações quando tiver a Novo, então assim você nunca mais vai perder nenhum sorteio de gemas grátis e nenhum vídeo que com certeza tal, tá, se você gosta de Clash Royale e Clash of Clans, vou me esforçar para trazer o melhor conteúdo para vocês. Ok, então vamos lá. Bom, falando do sorteio, como vocês sabem é em parceria com o Portal dos Créditos, então eles estão oferecendo literalmente dinheiro grátis para vocês, vai depender a quantidade de dinheiro, literalmente, que eles vão sortear, vai depender da quantidade de likes que tiver esse vídeo aqui, ok? O link tá na descrição para você clicar e participar do sorteio, o que é bem legal é que você vai ter que clicar lá né, em gostei, na minha página, na página do portal o resultado vai ser divulgado na página do Portal dos Créditos, e se você também é, seguir a, na, me seguir nas redes sociais, tipo Twitter Instagram, você aumenta as suas chances de ganhar porque o sistema é como se fosse por pontos, né? Então se você clica em gostei, você ganha um ponto, você já tá participando. Se você segue no Instagram, você ganha mais um ponto, então você tem o dobro de chance de ganhar. Bem legal isso. E todo mundo sai ganhando, né? Enfim, quanto mais likes tiver esse vídeo aqui, mais dinheiro, literalmente, vai ser sorteado pra vocês. Como, por que que eu falo dinheiro? Porque vai ser sorteado o gift card. O gift card é basicamente um cartão pré-pago que você coloca no seu celular aí, você cadastra o código dele e através disso você coloca dinheiro na sua conta ou do, do, do iPhone ou do seu Android, enfim, a Play Store quanto a iTunes, você coloca dinheiro lá e você pode comprar o que você quiser se você quiser comprar gemas, você compra gemas no Clash Royale, você compra gemas no Clash of Clans, você pode comprar aplicativos tudo que envolve dinheiro, você pode comprar utilizando esse dinheiro que você cadastrar na sua conta, muito massa isso então você vai ter liberdade para utilizar esse dinheiro como você quiser, e a quantidade, como eu disse vai depender do número de likes, então deixa bastante like aqui, que quanto mais tiver mais dinheiro você sorteado, e quantos likes precisa ter esse vídeo aqui, mais ou menos, para vocês ganharem mais coisas, digamos assim, bom, 10 mil likes vão ser sorteados aqui, então 30 reais em gemas. 15 mil likes vai ser sorteado 50 reais, 25 mil likes 100 reais em gemas e 40 mil likes 200 reais em gemas. O que é mais legal é que se você utilizar o cupom de desconto para comprar suas gemas, caso você ter lá, ah, eu não tenho chance de ganhar, então eu nem vou participar desse sorteio. Ah, beleza, não precisa. Você pelo menos deixa seu like que quem for ganhar vai ganhar mais gemas porque você ajudou a pessoa. Então é uma forma muito legal de você ajudar os outros também, né? Deixa seu like aí. Nossa, eu já falei tem que cortar um pouco de deixa seu like, eu falei isso 14 mil vezes. Enfim, vamos continuar. Quem utilizar o cupom de desconto Gordinho Clash também vai participar de um outro sorteio à parte da mesma quantidade de gemas, só que exclusivo para quem utilizou o cupom Gordinho Clash para comprar suas gemas lá no portal dos créditos. Você que é um azarado, assim como eu, nunca ganhou nada na vida, assim como eu, você que não acredita que vai ganhar, mas quer gemas mesmo assim e vai comprar, pô, eu vou comprar, onde eu vou comprar? Eu vou comprar no Portal dos Créditos, que é um site completamente garantido, então você não tem chance de ter erro lá, então eu garanto isso pra você. Então você pode comprar por lá, você vai utilizar o cupom de desconto escrito Gordinho Clash e você vai pagar nas suas gemas um preço super barato, sem sair de casa, e as gemas chegam quase imediatamente no seu e-mail, então é muito bom comprar por lá. Então se você utilizar o cupom de desconto Gordinho Clash você então... Vai participar de um sorteio à parte, tá? Todo mundo que utilizar dentro desse período de tempo que tá valendo o sorteio vai concorrer a mais gemas, ok? Então é isso. Espero que eu possa estar tá ajudando alguns de vocês. Eu sei que não é muito, mas em tempos de crise, o dólar tá alto. É, já é alguma coisa para as pessoas que não têm oportunidade não têm, e nunca tiveram gemas. É alguma coisa para vocês aí. Espero que eu possa estar tá ajudando alguns de vocês. Eu tô muito animado com o retorno do canal. Se você também tá animado, Confere se você está inscrito, se você já clicou no sininho para receber as notificações, porque o YouTube não está divulgando os meus vídeos. Deixa seu like para ajudar tanto você quanto os outros, né? A quantidade de likes vai influenciar na quantidade de dinheiro que vai ser sorteado, os gift cards que vão ser sorteados para vocês. Espero realmente estar tá fazendo alguns de vocês mais felizes através desse vídeo, através do meu canal, através dos outros vídeos, inclusive. Não se esqueça de assistir também os outros vídeos se você quer mais conteúdo de Clash of Clans e Clash Royale. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Falou, um grande abraço do gordinho, galera! Te vejo amanhã e até a próxima!